Pois bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para mais uma aula de AutoCAD. Espero que vocês estejam bem e muito animados. pois isso é aí, galera. Hoje nós vamos fazer um exercício de fixação. Nós vamos construir as vistas dessa peça, dessa peça que está cotada aqui ó, em isométrica. Para isso, nós vamos entender que a orientação dessas vistas, a vista superior, a vista de elevação, e a vista lateral esquerda elas seguem uma orientação quer dizer essa posição aqui ó uma abaixo da outra uma ao lado da outra é uma norma uma norma ABNT que nós temos que seguir então a vista superior nós temos que relacionar com a nossa peça aqui ó essa parte de cima a vista de elevação é a vista de frente aqui ó né essa peça é bem fácil. E a lateral esquerda é essa vista aqui do lado de cá que nós vamos trabalhar. Antes da gente começar a desenhar isso no AutoCAD, né? você vai estar aí com o seu arquivo padrão da, da Folha Simples, né? que foi o que foi trabalhado. Nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar essa, essa peça. Qual que é o comprimento total da peça? 60. Muito bem. Qual que é a largura, a maior largura da peça? É 25, isso mesmo. Você está indo muito bem, cara. Você tem futuro, hein? Continua assim. E a partir daí você vai analisar todos os valores que estão expostos aí na perspectiva. Então vamos lá, vou te dar um tempinho. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Oh, delícia. Olha lá. A altura... Dessa peça, essa parte que, que tem um avanço aqui na peça, é 13. A altura da peça é 20. Internamente ela tem 15 por 20. Externo, 30 por 25. Então é isso, ó. Então aqui no comprimento eu tenho 30. Ótimo. Essa largura aqui é 10. Onde que tá isso, professor? Ah, está aqui, ó, 10. Ótimo. Essa largura total aqui, ó, ó. Se o meu 10 está aqui... né o meu 10 está aqui. Essa face aqui, que é essa, tem quanto? 25. Ah, então se essa tem 25, essa aqui é 30. Muito bem. Total sendo 60, eu tenho 30 aqui. 15 nesse pedacinho. E mais 15 nesse pedacinho. Quer dizer, total de 60. Muito bem. Outra coisa que nós temos que observar é a diferença. Se eu tenho 30... E depois eu tenho 20 aqui na parte interna. Quer dizer que sobra 10. Ou seja, 5 em cada lado nesse pedacinho aqui. Ó. 5 de cá, 5 de cá. A mesma coisa vai acontecer nessa face e nessa. Então eu vou ter ó, 5 de cada lado. Por isso que eu tenho 15 por 20. passando então para a segunda parte aqui. O que nós temos que observar? A altura 13... O comprimento é o mesmo da peça de baixo, ó, mesmo. Então tá aqui o 60, ó, comprimento, relação de comprimento entre a vista superior e a vista de elevação. Ó, 13 de altura, aqui, 13, né, ó, 13 e 20. Aqui, ó, 20. Essas linhas, essa linha tracejada e essa representam esse volume aqui do meio, que é um corte, né? onde a peça é vazada. E essa linha, traço, longo e ponto, é a linha de centro, mostrando que a peça é uma peça simétrica, ou seja, ela possui os lados iguais. Ok? Então, isso nós vamos ver ali como desenhar as linhas especiais, tanto tracejada quanto a linha é, traço longo, ponto, traço longo. Ok? Outra coisa que nós temos que observar, olha lá. Então, aqui, altura 13. E aqui, ó, o valor 30. Muito bem. Agora, já na relação de altura entre a vista principal, que é a elevação, e a vista lateral, que é essa aqui, né, nós temos aqui, ó, aqui é o 10. Aqui está o 13 de altura. Ó, e aqui está o 20. E essa lateral aqui, ó, não é 30, né? Ela é 25, ó Ó 25 aqui, ó. Então, aqui eu tenho 25. Então, olha só, ó. 60, 25. O 30 está nesse volume. Então, é 30 e 25. Ok? Muito bem. Então, vamos desenhar agora. É, vamos aqui no AutoCAD, né? Vou chamar o comando linha. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar o, o volume do meio. Então olha só, observo se, a, se o orto, né, que aquela ferramenta ortogonal está ligado. clico, indico a direção, né? Quanto tem aqui? 30, Enter, digito o valor, Ó, vou mudar a direção, 25, Enter. Né? Então vou fazer aqui um quadrado 30 por 25. 30 novamente. Enter. E posso usar o close aqui, ó. fechei. Está aqui o meu desenho, 30 por 25. Muito bem. Nós vamos recordar agora o comando cópia. Né? Então, eu preciso copiar essas linhas aqui, ó, para o lado de dentro. Ó, clico no comando cópia. Ele pede aqui embaixo, na linha de texto, select objects. Eu vou selecionar, dou enter. Pois ele pede para especificar a base point ó, aqui embaixo. Clico em qualquer lugar e indico a direção. Pelo cálculo que nós já fizemos, essa distância aqui é 5. Né? Digito o valor, enter e enter para finalizar. Ele criou aqui, ó, distância de 5. Vou fazer isso com todas as outras três laterais. Então vamos lá, comando cópia, enter, indico a direção. Ó, pode ser qualquer direção porque eu vou digitar o valor, enter. Botão direito, eu posso repetir o cópia, né, que nós já vimos também. Seleciono o objeto, dou enter, clico num ponto de referência, indico a direção, valor 5, enter, finalizando. Né, tanto com o botão direito, como aqui, ou apenas e simplesmente dando um enter, eu também chamo o comando anterior. Ó, então, basta selecionar, dou um enter para falar que é só essa só esse objeto que eu quero selecionar, clico, indico a direção, 5, enter. E enter para finalizar. Certo? Então ele gerou a nossa ferramenta, utilizando o comando cópia. Observa que lá na peça, ó, eu não tenho esses riscos aqui, ó. certo? Então eu tenho que utilizar uma ferramenta aqui para poder aparar essas partes saindo Qual é o comando que eu vou utilizar para parar É o comando Trim. Também está aqui, ó, na minha barra de ferramentas de edição, Modify. Clico lá, ó, Trim, comando aparar. Clico, ele como é um, uma ferramenta dos comandos de edição, ele vai perguntar aqui, ó, selecione objetos ou select all. Nesse caso do Trim, nós vamos dar um Enter, para que ele selecione todos. Enter. E aí basta cortar aquilo que você não quer que permaneça na peça. Só ir clicando, ó, e ele já vai retirando aquilo que é da peça. Terminado de utilizar o comando, enter. Bom, agora nós precisamos fazer aquele avançado aqui, que tem o quê? Ele tem 15 por 10. Ótimo. E ele está centralizado. É aqui que entra a ferramenta Osnap que vai nos auxiliar a selecionar exatamente o centro dessa, dessa peça. Onde que ele fica? Aqui embaixo, ó. Lá onde que eu ligo e desligo o orto, né? É o ícone que aparece aqui, ó, com um quadrado e um pontinho verde no centro. Ele está ligado, se você clicar, ele vai permanecer desligado, né? Tem uma setinha aqui do lado, onde você vai clicar, e ele vai mostrar quais são as ferramentas de Osnap, recordando, né? Então, Endpoint, Midpoint, Center. São as mesmas ferramentas que nós utilizamos para poder fazer a folha lá no layout, aqui na folha simples. Recordou? Ótimo. Então, ó, Liga. Ok? O que, que nós vamos fazer? Ó, chamar o comando linha, ó, e deixar ele capturar o centro aqui, ó, centro. Clico, indico a direção, quanto que tem aqui? 15, Enter. E vou o quê? Ó, 15, vou subir, tem 10, tem 5, e vou voltar, 15, ENTER. A mesma coisa eu vou fazer para baixo. Linha, ó, pego o ponto, o último ponto, para baixo, 5, ENTER, e volto, 15, pronto. tá aqui, ó, essa linha do meio, eu não preciso. Caso você seja perfe perfeccionista, você pode apagar as duas linhas que não estão inteiras, e criar uma linha inteira aqui, não custa nada, e o desenho fica melhor diagramado. Muito bem, agora nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui do lado, comando linha. Espero o snap capturar exatamente o centro do segmento, clico, indico a direção, valor 15, enter. Indico a direção para cima, 5. Volta 15, ENTER, fechou. Botão direito, repete o comando linha, clica para baixo, valor 5, Enter, retorno o valor 15, Enter, Enter para finalizar. Apago a linha do meio, que eu não vou precisar. E como nós somos perfeccionistas, a gente apaga essa linha que está dupla e vamos criar uma linha que é inteira. Pronto, muito bem. Está aqui ó, a, primeira, a primeira vista do nosso... Desenho. É isso? Como que eu sei? Basta a gente recordar aqui. ó, ó. Aqui. Primeira vista. Certo? Agora vamos fazer essa aqui de baixo. Essa, aliás, essa de cima. E para fazer essa de cima, nós vamos utilizar essa mesma. Porque ele tem o mesmo comprimento, não é isso? E tem a mesma distância aqui. ó 30. Então ela já está quase pronta. Falta alguns ajustes. Recordando o quê? Que essa altura aqui é 13 e aqui é 20. Certo? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar toda essa parte aqui né, para cima, ó, com o mesmo alinhamento. Certo? Enter. Vou fazer o que Nós vamos é, mover. O comando Move funciona da mesma maneira que o Copy. Então, eu seleciono o objeto... Indico a base e movo para onde eu quero. Então, ó, comando Move. Seleciono a lateral. Vou selecionar as duas. Né? Vou dar Enter. Vou pegar aqui, ó, desse Endpoint para a intersecção que trouxe aqui para a base. Não é isso? Agora, esse valor aqui ó, está com 10 dessa linha. Ele tem que passar para 13. Então, essa linha e essa... E essa, e essa aqui ó, não vai me servir. Então o que, que eu vou fazer? Ó, comando Line, indico a direção, 13, Enter, e volta quanto? 15. Pronto. Line de novo. Ó, indico a direção, valor 13, Enter. E volto lá. Valor 15, Enter, acabou. Outra coisa que não vai me servir né, é o que? Essa linha aqui, ó. Por quê? Porque ela está com 30. E a minha altura é o quê? A minha altura é 20, isso mesmo. Vou apagar essa linha e essa. Né? Voltando, na verdade, ó, vou clicar duas vezes aqui. Ó, essa lateral está com 25, não com 30, como eu estava dizendo. Então, eu tenho que diminuir apenas 5. Tá? Então, desculpe aí o erro. Ó, comando Move, clico sobre a linha, dou Enter, ó, indico a direção, 5. 5. Né? Para voltar lá, eu dei apenas um control Z, certo? Comando Trim, nós já aprendemos. Então, basta clicar no comando Trim, dar Enter, e apara aqui aquilo que você é, não quer. Né? Outra coisa que nós podemos fazer é dar um S para cancelar aqui, ó. Se eu clicar sobre a linha, eu posso puxar essa linha um pouco para baixo, ó, e não preciso desenhar de novo. Clico, arrasto, dou Enter e depois só aparo. Né? E aí fica pronto. Ó. Então aqui, essas duas linhas representam essa. Como a gente vê aqui na peça, ó, ela deverá ser tracejada. Né? E eu tenho as linhas de centro ainda. Muito bem. Agora, continuando, nós vamos fazer a vista do... Lado, não é isso? O que eu vou fazer? Recordando aqui, ó, eu tenho 25 por 20 de altura. Né? Aqui no centro eu tenho 10 por 13. Então é isso que nós vamos é, construir. Vou chamar o comando line, pego a partir daqui, dou uma distância aí qualquer, né? sei lá, valor 30. E aí sim, começo, ó, 20 de altura, volta... É, 25. Enter. Desço. 20. E fecho aqui. Ó. Enter. Vou apagar essa linha que me serviu de auxiliar. E deleto. Muito bem. Está lá o nosso exercício. Agora, o que nós temos que fazer? Criar essa peça aqui, ó, que tem o valor 10, aqui no meio. Pode ser o mesmo processo que nós fizemos aqui. Ó. Então, comando copy partir do centro, quanto que sobe? 13. Enter. Vem para cá 5 e desce 13. Não é isso? Botão direito, repete a linha. Para cá 5 e desce 13. Enter. Fechou. E vou deletar. Como nós somos perfeccionistas, nós vamos deletar essa linha aqui também. E vamos fazer uma linha inteira. Ótimo. Agora, olha só, para finalizar essa peça, o que está faltando? Está faltando ó, a gente colocar a linha transejada, que é a do 15. Então, olha só, se aqui eu tenho é, 10 né, para 15, 2,5 para cada lado. Ou então, se eu tenho 25 para 15, sobra 10. 10. Isso mesmo. Então, eu vou copiar essa linha para dentro, 5. Olha lá como ficaria. Comando cópia. Seleciono essa linha aqui. Enter. Quanto para dentro? Digito o valor, valor 5. Enter. Enter para finalizar. Botão direito, chamo cópia de novo. Clico, dou Enter. Seleciono a base, indico a direção, digito o valor. Enter. Pronto. Finalizei a minha peça. Ótimo. Outra coisa que nós vimos é, a nossa peça, para impressão, ela vai ter a espessura de 0,5. Então, todas as peças vão ser da cor azul. Então, eu clico aqui em cima, na barra de ferramentas, propriedades, cor azul, ó, vou deixar tudo azul. No entanto, as linhas tracejadas, elas são linhas de... São linhas com... Então elas são mais finas E elas vão ser da espessura vermelha Ou a cor 1 né? Certo? Muito bem Para que a gente possa fazer O eixo né? Central aqui ó, Vou Pegar o meio ó, Passo Enter Pega um pouco Isso Aqui, mesma coisa, repete a linha, pego a partir do centro, vou lá até o final, clico na linha e arrasto um pouquinho para fora, pronto. Essas duas linhas aqui também são vermelhas, ótimo. Agora o que, que vai mudar? Nessa mesma janelinha de propriedades, eu tenho aqui, ó propriedade da linha, não é isso? Ótimo, se você clicar aqui, ó vai estar... Tá Via camada, by layer. Se você clicar, ó, não vai ter muita carregada aí, não. Né? Então, você vai clicar em Waters. Vai lá em Load. Ó, load. E vai carregar a sua linha. O que nós estamos procurando é a Dashed. Que é a tracejada. Ó, dashed. Clica nela. Ok. Ok. É, aqui apareceu sua imagem. Né? Porque a minha já está... É, carregar, Dash E você vai carregar também a Center Center Certo? E vai clicar em OK Clicando em OK, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó, Center Dash Qual que é que você está configurando? Né? Nós estamos só carregando Então nós vamos carregando as duas linhas Ótimo Clica OK, beleza O que nós vamos fazer aqui agora? Ó Nós vamos clicar na linha que eu quero alterar. Então essa e essa será tracejada. E essa também. Clico aqui ó, em By Layer. Lá na Line Type. Né? E vou alterar para dashed. E a outra. Ó, e depois que eu cliquei e selecionei. Ó, apareceu Dash aqui. Vou dar Esc. Para confirmar. E seleciono as outras duas. Ó, e vou selecionar Center. Muito bem. Só isso, ESC, né? E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos ajustar esse desenho lá na folha simples. Não um duplo clique, vou ajustar, vou com DKB, certo? Vou mostrar aqui. Clico fora e a gente tem que fazer o que aqui? Ó? Plot, botão direito, plotar, já está tudo configurado, então basta dar ok, né? escolher um local, no caso aqui eu vou colocar no desktop, vou chamar de teste da impressão exercício 01 e do Automaticamente ele vai gerar o PDF para nós. Né? E deve aparecer o quê? Se as minhas configurações estiverem corretas, as espessuras de linhas aqui ó, adequadas. Okay? Para que a gente possa mudar o tipo de linha, adequar a escala do tipo de linha, vai ser um novo vídeo, uma nova aula. Por enquanto, basta para nós a identificação aqui, ó, dos tipos de linha e esse PDF sendo gerado corretamente. Ok? É, ah, professor, eu não estou recordando onde que faz isso. Muito bem, ó, botão direito, né, aqui do layout, é, page setup. No vídeo 3 e 4 também tem isso, ó, folha simples, simples, modificar. ACAD CTB, você vai verificar se as suas espessuras e cores estão adequadas, adequadas aqui no, no ACAD CTB. Ok? É só isso que você tem que configurar para poder sair a espessura correta. Vamos lá, tenta fazer, qualquer dúvida a gente tira em aula. Até mais.